Olá, meus lindos, bem-vindos ao Isso é Comida. Hoje nós vamos fazer esse maravilhoso, delicioso, perfeito salpicão de Natal. Uma versão tanto quanto mais leve, porém não menos deliciosa. Então, meus lindos, como eu falei, hoje a gente vai fazer salpicão. E esse vai ser tipo, o vídeo mais curto da história desse canal. Então já no começo eu vou dizer, se inscreve no canal, pra quê? Pra gente continuar trazendo toda semana receitinha gostosa, porque estamos preparando um especial de Natal. Que nossa senhora, chega me deu fome. Aproveita também e já deixa seu like nesse vídeo e compartilha ele com todos os amigos que estão pensando, pesquisando, que vão preparar a série de Natal esse ano, porque aqui só vai ter receita boa. Então você já manda para amiguinha dizendo, ó, oh, segue esse canal que aqui vai te mostrar um monte de receita legal pro Natal. Vamos começar? Como eu falei, hoje a gente vai fazer um delicioso salpicão. E para fazer esse salpicão a gente vai precisar de cenoura, ervilha, salsão, as polêmicas uvas pastas, maçã, frango, sal, pimenta-do-reino, azeite e iogurte. Agora, vamos começar a nossa receita. Para isso, a gente vai usar primeiro o nosso frango. Aqui, eu já cozinhei o frango e desfiei o frango. Eu vou deixar aqui na descrição o link, como sempre, para ir para lá para o site, onde tem a receita todinha inscrita, explicadinha, com alguns detalhes a mais, que eu, às vezes, não falo aqui porque não dá tempo, porque senão, né? Eu já falo pelos cotovelo, o vídeo vai ter duas horas de duração. E vai estar lá exatamente tudo que eu coloquei nesse frango. Aqui, gente, eu só temperei o frango com sal, pimenta do reino, açafrão, uma pitadinha de curry, um pouquinho de azeite no fundo da, da panela para poder não grudar e um pouquinho de páprica picante. Mas essa é uma sugestão de temperos minha. Como eu sempre falo, o quê? vocês aí na sua casa, os temperos que vocês quiserem. Eu cozinhei o frango, desfiei e vou aqui colocar no meu panela, vasilha. Aqui, junto com o frango. Tô prestando atenção porque é rápido. Vervilha, A cenoura. O salsão. As uvas passas. Quem aí é sim uva passas, comenta aqui embaixo. Quem aí que não gosta de uva passas? Quero saber. Eu gosto eu não gosto? Eu adoro. Vocês estão percebendo que eu já tô comendo aqui a uva passa. Falando boca cheia. Maçã. espátula, vamos misturar. Vamos conversar sobre o dia da sua ceia. Esse passo até aqui, misturar tudo, é o que você vai fazer com antecedência, né? Tá? Você vai fazer, vai colocar uma tampinha na vasilha e vai deixar essa mistura na geladeira. Na hora da ceia, quando seus convidados chegarem, que você for colocar o salpicão à mesa, aí sim você vai fazer este segundo passo. Porque a gente está aqui usando iogurte natural, a gente está no Brasil, vocês sabem, esse país de clima é maravilhoso, estamos em pleno que é verão, então não vamos dar chance ao azar. Então, já sabe... Deixa isso preparado, na hora da ceia, é só pegar isso daqui. Como você faria com a maionese, que também é outro ingrediente que não é lá muito confiável para deixar muito tempo paradão lá, né? Então, é a mesma coisa. Como eu falei, esse é nosso salpicão é o um salpicão mais saudável. Por quê? Eu tô trocando a maionese por iogurte natural e azeite. Ai, Tayane, mas é Natal, né? A gente quer fazer gordice. Vamos fazer muitas gordices. Inclusive, né? Por que não cortar um pouquinho onde a gente pode cortar que não vai fazer diferença? Se não vai fazer diferença, pode até ficar mais gostoso que a maionese. Então, fica aí a ideia. Eu acho que vocês deviam testar. Se vocês não quiserem fazer essa mistura aqui, aqui é só adicionar a maionese, como vocês fariam no salpicão normal. No final, botar aquela batata palha por cima e lá. Também tem seu valor, né? Tem todo o valor do mundo. Para fazer essa parte, a gente vai pegar o azeite, aqui já está medido, e o iogurte. Ah, gente, só para vocês não estranharem, aqui eu estou fazendo só metade da receita que vai estar tá lá escrita para vocês. Por isso que na hora que vocês, podem fazer, vocês forem fazer, talvez vocês achem um pouquinho estranhas as quantidades. É porque aqui só tem metade. Então, alimenta bastante. Como é Natal, a gente sabe né, que vem sempre muita gente, família. E se sua família for pequena, você pode fazer que nem eu estou fazendo aqui e fazer só a metade da receita. Se sua família for maior, você faz o que? Você faz o dobro da receita. Só dobrar a quantidade de ingredientes, diminuir a quantidade de ingredientes pela metade. Não tem drama. Como, sou, como somos pessoas famintas que queremos comer agora, eu já vou misturar meu molinho no meu salpicão. E é pronto. É só misturar. Agora, mas feliz que é, ok, é hora de comer. Mas antes de servir aqui, eu vou falar um negócio que eu esqueci. À medida que você for cortando suas maçãs, você separa um pouquinho, aí espreme um limãozinho lá dentro, não precisa botar água, nada, e vai cortando a maçã e jogando nesse suquinho de limão, cortando a maçã e misturando nesse suquinho de limão. Assim elas nunca vão ficar escuras. Mas chega de falar, vamos comer. A gente tá até pena, tá tão bonito. Deixa eu tentar não bagunçar. Não consigo. Não consigo. Aqui, uma pequena porção. Pra quem já viu o vídeo do frango suave, sabe que o quê? Eu não como frango. Então teremos de novo participação especial do Bruno, que vai experimentar o nosso salpicão. Bruno tá sem microfone, gente. Tá muito, muito, muito, muito bom. Enquanto o Bruno termina de comer aqui, eu vou me despedindo. E só pra lembrar, já se inscreveu no canal? Lembra de se inscrever e não acredita, não deixa seu like ainda. Vai lá, pronto. Dá um minuto esperando aqui só pra você deixar seu like. Um minuto não, um segundo. Pronto. Deixa seu like. Um beijo, gente. Até a próxima.